I got enough of every melody They all sound the same Yeah For my bro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 My darkest memories Not let me fall back mm -hmm. But you'll be there Ready to rescue me If I go out of track You can get away with it Cause you make me love my imperfections Answer all my questions Just to show me What's on the other side On the other side of innovation I tell you I do cause I'm feeling so cool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 How is my baby I tell you to cause I'm feeling so good Ready to rescue me Rapaziada, esse foi o teste, rapaziada do... Da estrada aqui no Minecraft Mano, eu ia fazer isso na live, tá ligado? Mas eu não consegui fazer por conta da internet, rapaziada Caiu a internet aqui deu a marmita e não voltou mais, tá ligado? Ah, rapaziada, o hotel aqui, mano Eu vou estar tá terminando com vocês no... na live Porque comecei na live, eu vou terminar na live E rapaziada, mano, ficou muito mais da hora a cidade, velho Olha isso, mano Agora, realmente parece uma cidade, que o Sabor ele tem um McDonald's, aqui, aqui no meio dá para fazer alguma coisa, mas eu acho que eu vou botar a calçada inteira, comenta aí o que vocês acham aí que eu devo fazer aqui no meio, ou eu posso botar tipo um, sei lá, uma coisa aleatória, tem muito espaço aqui, tá ligado? mas tem muito espaço para fazer uma coisa pequena, tá ligado? lá atrás rapaziada aqui eu ia fazer uma piscina mas não deu muito certo uma piscina gigante eu vou tapar isso daqui tudo depois e rapaziada deixa mais ideias aí que eu posso estar tá fazendo na cidade rapaziada aqui eu posso estar tá montando alguma coisa tem um espacinho também é e também eu vou fazer um, um tipo um castelinho pequeno rapaziada vou fazer o um portal para construir no nether né então Vou estar tá fazendo um castelinho um, um, um, um pequeno. Vai ser daqui só aqui de pedra, né? Maior também. E eu acho que ele vai ser basicamente aqui, tá ligado, né? espaço aqui, mano. Vai caber certinho aqui do jeito que eu quero fazer. E é isso aí, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam aí da estrada. E comenta aí se eu devo fazer o portal do Nether ali com um castelo pequeno. E é isso aí, rapaziada. Vai ser uma mini cidade aí. E é isso aí, o Museu dos Inscritos tá aqui. Quem, quem não tiver um museu aí, comenta aí também. E o hotel tá ali. Ali tá a fazendinha, parte rural, McDonald's. E ali tá um iglu, né, mano? ficou meio pai. Aí dar da olhinha por dentro, tá ligado? E é isso aí, rapaziada. Eu vou ainda tá fazendo estádio também de futebol. Vou tá fazendo um monte de coisa ainda. E aqui é a área do parque, né, mano? Eu vou fazer depois de uma estrada. Não uma estrada, eu vou pegar uma, tipo um... É uma... Um... Tipo uma ponte, tá ligado? Pra área do... a parte do parque, mano. Bem da hora também. E é isso aí, rapaziada. Comenta o que vocês acharam aí. Comenta aí pra botar vocês também na parte do museu. E é isso aí, rapaziada. Curtir a minha cidade. Deixa o like aí. Próximo vídeo aí eu vou estar tá trazendo aí para vocês, o portal aí.